Boa noite amigos da velocidade, boa noite amigos do SBT Você tem imagens do circuito de Laguna Seca Ao lado da cidade de Monterrey, na Califórnia, Estados Unidos Onde vamos curtir juntos A décima sexta etapa do campeonato da Fórmula Mundial Com o Brasil largando na primeira fila Hélio Castro Neves ficou com a pole position Gil de Ferran sai na segunda posição E a partir de agora, toda a prova é decisiva Temos cinco pilotos nas cinco primeiras posições do campeonato, separados apenas por 11 pontos. Aí você tem o Michael Andretti, que é o primeiro, o Paul Trace, que é o segundo, o Adrian Fernandes, que é o terceiro, o Gil de Ferrão o quarto, o Roberto Moreno, o quinto. Aí na sexta posição, 20 pontos atrás, está o sueco Kenny Breck. A partir de agora, nas cinco últimas etapas, toda a prova é decisiva. E o Gil de Ferran que sai na segunda posição, tem uma excelente oportunidade de se aproximar do Paul Tracy, do Michael Andretti, ou até mesmo sair de Laguna Seca como o líder do campeonato. Vamos conferir agora o grid largada da 16ª etapa do campeonato da Fórmula Mundial. A pole position ficou com Hélio Castro Neves, a terceira pole position dele nesta temporada, também largou na frente em Portland, em Toronto. O tempo dele, um minuto... 7 segundos, 722 milésimos, novo recorde da pista, a uma média de 191.421 km por hora. Gil de Ferran larga na segunda posição, muito próximo do tempo do Hélio Castro Neves... Um décimo só a diferença. Na segunda fila temos Dario Franchitti, o escocês voador, e Braia Resta, de volta à categoria, ele que venceu. Nos dois últimos anos em Laguna Seca, corre um terceiro carro da equipe Cossites, volta e volta bem na quarta posição. Na quinta colocação, segura o colombiano, se despedindo da Fórmula Mundial, já tem contrato com a Williams para o próximo ano, larga em quinto lugar. O sexto é o Kenny Brack. Depois temos na sétima posição, Maurício Gujominho, um bom trabalho, o melhor piloto com o motor Mercedes. A Mercedes que já anunciou que sai da categoria no próximo ano, vamos conversar sobre isso também. E o Christian Fittipaldi, que sai em oitavo com muita gripe. Ficar de olho aí no Christian, não sei se ele vai ter condições de terminar bem essa prova no que diz respeito à sua forma física. Depois da nona posição tem o Tim Váter em décimo, Oriol Sérvia. O Michael Andretti, o líder do campeonato, larga um pouquinho à frente do Tony Canan, que você vê aí. O Michael larga em décimo primeiro, também está com muita gripe. O Tony Canan na décima segunda posição. O Cristiano da Mata é o décimo quinto. O Roberto Moreno, um péssimo treino classificatório, sai na décima nona posição. Tasso Marques é o 23o, o vigésimo quinto, o Luiz Garcia Júnior. Com relação ao título, o Paul Trenci sai em 13o, enquanto que o Adrian Fernandes sai na 17a posição. Não foi realmente um final de semana, não está sendo um final de semana para a equipe Patrick, já que o Adrian Fernandes larga em 17o e o Roberto Moreno na 19 nona posição. Esse circuito de Laguna Seca, muito perigoso. Para mim, já não deveria ter corrido em Laguna Seca, não da forma que são as áreas de escape já tivemos um acidente, você vai ver daqui a pouquinho muito grave nos, na sexta-feira com o piloto Patrick Carpantier. nessa pista aí tivemos no ano passado, nos treinos livres do sábado a morte do uruguaio Gonzalo Rodrigues que estava participando pela equipe Pens, mas vamos falar sobre segurança durante a nossa transmissão, esse circuito tem 3 mil 601 metros, vamos ter 83 voltas, num total de 298 quilômetros, ponto 933 metros. Nesse circuito o câmbio é muito exigido, geralmente depende da relação de marcha de cada piloto, de cada equipe, de cada carro, o piloto utiliza 27 trocas por volta, temos um total em 83 voltas de 2.241 trocas. Aí você tem imagens, belíssimo circuito de Laguna Seca, um público excepcional e essa já é a última volta de apresentação. O ponto mais claro para se conseguir a ultrapassagem é exatamente na primeira curva, logo depois da reta dos boxes. Aqui no cantinho, embaixo do seu vídeo, você vê a curva chamada de saque a rolha que é uma curva fantástica uma curva em subida e descida, seria aí uma sequência de dois S, e foi exatamente nesse ponto aí que a gente vê agora, tem uma proteção extra de pneus, foi nesse ponto aí que no ano passado acabou morrendo o piloto uruguaio, Gonzalo Rodrigo, a gente torce para que a corrida de hoje só tenha realmente alegrias, só um susto com relação ao Patrick Carpentier no acidente da última sexta-feira. Vão descendo já com relação à reta dos boxes já já! Vai pintar a largada no grande prêmio de Laguna Seca. O Gil já vai tentar ficar lado a lado com o Hélio Castro Neves. O Pescar deve ir para os boxes neste momento. Esse aí é o Mimo Guidley. Aí sim, vai pintar a largada. Já vão entrando na reta dos boxes. O Pescar já está nos boxes. O Hélio Castro Neves e o Gil de Ferran lado a lado... Hélio e Gil, você curtindo a largada. Aí está a largada. É o início de prova para você. Dário franquite se mantém na terceira posição. Ali o Brian Reta botando pressão em cima do Juan Pablo Montoya. Enquanto que o Hélio Castro Neves saiu bem na primeira posição. Gil de Ferrão segundo, agora o Montoya vai para cima do Dário Franquite. O primeiro então Hélio, o segundo Gil, o terceiro Dário. O quarto Montoya, aquele carro azul diferente. É exatamente o carro do Brian Herta. Aí você tem Oriol Sérvia. Oriol a caça do Dimi Se mantém na décima posição. Aí está Juan Pablo Montoya. O Elinho largou bem e já começa a abrir com relação ao Gil de Ferran. Nas provas em que saiu na frente, o Elinho não deu muita chance para quem vinha atrás não. Sempre abrindo. Aí a disputa do Marcivilliano Paps com o Tony Canan. Daqui a pouquinho, esse é o Sacarrolha. Uma curva feita... Em segunda marcha, no finalzinho se coloca a terceira marcha, agora já vem pela descida, é um circuito que fica em uma montanha no estado da Califórnia. E aí o Montoya vai tentando aproximação com relação ao Dario Franchitti, o Hélio já começa a abrir, está pintando aí uma grande prova para o Hélio Castro Neves. Completada a primeira volta, Hélio é o primeiro, Gil é o segundo, Dario Franchitti é o terceiro. O quarto, o Juan Pablo Montoya que passou o Brian Herta na primeira volta. O quinto é o Brian Herta. Esses são cinco primeiros colocados. Kenny Black é o sexto, o sétimo o Maurício. O oitavo, o Dimi Vasser, nono Oriol Sévre. O Sérvio, décimo, o Christian. O Christian, péssima largada. Perdeu duas posições, o Christian de Paul Ele que largou em um oitavo, ao lado do Maurício Gugelmin, está na décima posição. Vamos agora conferir. As posições do Michael Andretti, que é 11 primeiro, o Paul Tracy ganhou uma posição na largada, é 12 segundo. Prestar sempre atenção nesse piloto. A partir de agora, o que vale realmente é o campeonato. O Adrian Fernandes, o 17 sétimo, o Roberto Moreno, que largou na décima nona posição, passou também na primeira volta em décimo nono. Olha o Montoya, tá com apetite, o Montoya vai para cima do escocês Dario Franchitti. No treino de aquecimento hoje pela manhã em Laguna Seco mais rápido Hélio Castro Neves, o Gil de Ferran, foi o segundo. A diferença, nove décimos. do Hélio Castanés para o Gil na volta anterior. Vamos conferir agora na segunda volta. Nada mudou entre os cinco primeiros colocados. Tivemos mudanças apenas na largada. É uma pista onde as ultrapassagens não são fáceis, não. O ponto claro mesmo, só no final da reta dos boxes. Aí você vai com Juan Pablo Montoya... Agora vem uma curva para a esquerda, descida, depois tem uma pequena subida, quando eles estão chegando aí, exatamente aí no saca-rolha, eles vêm sexta, quinta, a redução para a segunda. Você vai ver o Montoya aí, aí começa a redução, vem segunda marcha, o saca rolha essa curva para a esquerda, depois vem uma para a direita, depois outra para a esquerda, aí já coloca uma terceira marcha e começa a descida em direção aos boxes. Aí é quarta, depois espeta uma quinta marcha, reduz de novo. No finalzinho para a quarta, a entrada dos boxes é feita em segunda marcha, aí já colocou uma segunda marcha, tem uma novidade, a área de ficar um pouquinho maior só, Agora não, agora é pé embaixo, sexta marcha, e a velocidade atingindo a 282 km por hora. Ali o Christian, está à frente do Michael Andretti, a diferença caiu um pouquinho na volta anterior, o Gil conseguiu tirar 3 décimos, caiu para 6 décimos a diferença do Elinho com relação ao Gil. É o início de prova para você, aqui no SBT, o Grande Prêmio de Laguna Seca. Eu lembro que no próximo domingo, você vai curtir, aqui no SBT, o Grande Prêmio de Santo Luiz. A 17 sétima etapa. Três provas na sequência. A partir das 11 da noite, no próximo domingo, o Grande Prêmio de Santo Luiz. SBT, na nossa frente, só você. bate Papo ao Tá todo mundo lá. você vê o Paul Tracy. Aí é uma disputa entre o líder do campeonato e o vice-líder. Michael Andretti que é o líder e Paul Tracy. Nitidamente nessa imagem já deu para ver que o Paul Tracy tá com um carro mais equilibrado, tá mais rápido do que o Michael Andretti. O problema é que é difícil passar. Mais uma volta completada, três voltas completadas agora. O primeiro é Helio Castro Neves, o segundo é o Gil. O terceiro, Dário. O quarto, este aí, Juan Pablo Montoya. O quinto, Brian Hertha, O sexto, é o Kenny Brack. O sétimo, o Maurício Gujalminho. O oitavo, de Mivaster, O nono, de Sérvia. O décimo, Christian Fittipaldi, O Michael é décimo primeiro. O Paul Triste é décimo segundo. O Tony Canana, décima terceira posição. O Cristiano da Mata, vem em décimo quinto lugar. O Cristiano que largou em décimo quinto, permanece na décima quinta posição. O Adrian Fernandes é décimo sétimo. O Moreno passou para a décima oitava posição. O Tacho Marques, décima largada também. É o 25o, o Luiz Garcia é o 26o. A diferença caiu mais um pouquinho. Um décimo e meio do Elinho com relação ao Gil. Agora a diferença é de 460 milésimos entre o primeiro e o segundo colocado. Na primeira oportunidade vamos mostrar o um acidente muito, muito feio e grave com o canadense Patrick Arpantides, esse acidente que aconteceu na sexta-feira, a gente não pode ver mais acidentes deste tipo, em pistas, em categorias, como a Fórmula Mundial, como Fórmula 1, categoria top. Alguma coisa tem que ser feita, e praticamente nada foi feito nesse circuito, desde a morte do Gonzalo Rodrigues no ano passado até agora. É uma pista que para mim já estaria em de imediato, do calendário de qualquer categoria, sem dizer que nesse ano também, Tivemos mais uma morte nesse circuito de Laguna, so Laguna Seca, só que pelo campeonato de motociclismo dos Estados Unidos. O Mundial de moto Velocidade já correu nessa pista e foi embora porque que achou muito perigoso. Se é perigosa para carro, imagine para moto. Você pode observar que na realidade não tem uma caixa de brita. São é, quantidade, é uma quantidade pequena de brita que é jogada aí e falam que é caixa de brita. Essa caixa de brita aí não para carro nenhum, só se o carro já vem com uma velocidade reduzida. E a área de escape também depende do ponto. E a gente não pode aceitar isso mais no automobilismo moderno, um circuito como esse. Os carros só aumentam de velocidade. Aumentam também com relação à segurança. Mas as pistas também têm de acompanhar. Não se pode realmente correr em Laguna Seca que eu bato na madeira para que corra tudo bem. A gente só tenha alegrias nessa tarde lá em Laguna Seca que você é curtindo aqui no SBT, nesse final de domingo. Temos seis voltas completadas. A diferença agora aumentou. O Elinho coloca 789 milésimos entre eles, Gil de Ferran. O Gil é o segundo, Dario Franchitti é o terceiro. Aí você tem os seis primeiros colocados. Montoya, o quarto, o quinto reto, o sexto, o Kenny Breck A diferença do Gil com relação ao Dario Franchitti é de quatro décimos. E do Dario Franchitti para o Montoya é de cinco décimos. Do Montoya para o Brian Reta já tem um segundo. Do Brian Reta para o Kenny Breck um segundo. Do Kenny Breck para o Maurício Gujalmin, dois segundos ponto um. o Christian permanece em décimo o Michael décimo primeiro, Paul Três é o décimo segundo, o Tony o décimo terceiro Cristiano é o décimo quinto o Adrian é o décimo sétimo, Moreno décimo oitavo o Tarso, o vigésimo quinto, Luiz Garcia, 26 sexto a expectativa de duas paradas para troca de pneus e reabastecimento a primeira parada acontecendo entre a volta número 25 e a volta número 33. Está muito cedo ainda a gente começar a fazer conta mas se terminasse a prova agora o Gil iria para 132 pontos, o Michael 128 o Tracy 121 ou seja o Gil assumiria a liderança do campeonato, mas está muito cedo para conta tem muito ainda para acontecer no grande prêmio de laguna esse aí é o marco brundel o marco que vem pela 21ª posição não fica na equipe Pacoeste para a próxima temporada a vaga pode ser do Tony Rena que hoje corre na Indy Lights fazendo dupla aí com o Maurício Gujalmin e uma notícia que surgiu hoje nos bastidores, surgiu de forma muito forte nos bastidores de Laguna Seca é que o Cristiano da Mata não o Cristiano né seria aí o trio, o Cristiano, a PPI, a equipe do Cristiano e a Nilmo esse trio aí, já estariam as negociações encerradas e o Cristiano estaria na Nilmo Arras no próximo ano no lugar do Maico Andretti. O anúncio oficial já pode acontecer no grande prêmio de St. Luís E que o Michael Andretti, também neste final de semana, já teria assinado o contrato com a equipe Green para ser o terceiro carro da equipe Green, ao lado do Dario Franchitti e também do Paul Tracy. Então poderíamos ter aí dois pilotos brasileiros da Nilma no próximo ano. Tudo dependia do acerto financeiro e da vontade do Carl Wells, o dono da PPI e o Cristiano da Mata, já que ele tem mais um ano de contrato. O Cristiano disse que não iria se envolver nessa negociação não, o que decidisse para ele estava bem, se fosse para ficar ficava satisfeito, se fosse para sair iria satisfeito, e parece que já está tudo certo e o Cristiano no próximo ano na equipe um Arras correria com um carro Lola Toyota, hoje é Lola Ford, praticamente todos os carros do Lola, pelo menos é isso, está sendo desenhado nesse momento, todos os carros do Lola no próximo ano, utilizarão o motor Toyota. E a Mercedes anunciou ontem oficialmente que deixa a Fórmula Mundial já a partir do próximo ano. Então vamos ter Honda, Ford e Toyota saindo a Mercedes. A Mercedes que nos últimos três anos só conseguiu uma vitória na categoria, deixa a categoria a Mercedes, para quem sabe voltar no futuro. SBT, na nossa frente só você. Faz um 21 via Embratel, seu dinheiro fala mais. 14 voltas completadas por este aí, por Hélio Castro Neves, o líder. Hélio que venceu o grande prêmio de Chicago, venceu o grande prêmio de Middle Ohio. E desde 93, desde 93... É que a gente não tinha uma pole position de um brasileiro. A única pole position de um brasileiro nessa pista do Emerson em 93 na Penske. E agora o Hélio Castro Neves consegue a pole position também na equipe Penske. nós tivemos uma vitória brasileira nessa pista. E ali o Roberto Moreno já passou o Adrian Fernandes. Começa a crescer na prova o Moreno. Moreno agora é o 17 o Adrian o 18º. E o Moreno agora vai à caça do Alexandre Italiani. Você vê que passou e ficou um pouquinho o Adrian Fernandes. Só tivemos uma vitória brasileira nessa pista em 95, Gil de Ferran. No ano de estreia do Gil de Ferran foi também a primeira vitória dele na categoria. Com o Moreno aí na imagem aérea, a caça do Alexandre Italiani na luta pela 16ª posição. Vamos ver então, esse circuito aí, às vezes não temos bandeiras amarelas. Vamos ver então o que aconteceu com o Patrick Carpentier na sexta-feira, no treino classificatório da sexta-feira. Chama a atenção para você da forma que o carro dele passou pelo Alambrado. Vamos lá, vamos soltar aí para a gente ver o acidente com o Patrick Carpentier. Primeiro a gente vai ver algumas saídas de pista na sexta-feira também. Aí o Gil, você vê a caixa de brita aí, parou porque o carro do Gil já vinha lento, lento, lento. Agora, num ponto que não existia esses pneus de proteção até o ano passado, Oriol serve encontrou ali a barreira de pneus. Esse aí, o Hélio Castro Neves. E vai chegar agora o do Patrick Arfantier. Aí o Mimo Guido. Você vê que ali é só terra. Ó. Aí começa a caixa de brita. E dá nitidamente essa aí, mostra ó, como é eficiente a caixa de brita Ele fez manobra em cima da caixa de brita E aí o Patrick Arpantia, observe só, olha a caixa de brito que faz. Olha onde passa esse carro do Patrick Arpantia e a forma que cai. Muita, muita, muita sorte. O Patrick Arpantia só teve dores no pescoço, mas não pode. Numa pista, um carro fazer isso, ó, passar pelo guarda-rei, proteção de pneu e capotar dessa forma. Isso é um absurdo, isso é um absurdo. Aí os pilotos se reuniram... Depois do acidente, o Patrick Carpentier foi levado, aí você vê de maca, mas depois passou pelos exames, tudo bem, participou, tá lá, já deu tchauzinho. Os pilotos se reuniram, o Maurício Gujalmini, que é o presidente da associação dos pilotos, foi até o local, aí você vê os pilotos reunidos, conversando, Gil, Oriol, Paul Tracy, Gil conversando, e teve gente até que falou duas soluções, ou melhorar a segurança, mas depois também saiu todo mundo conversando, a boa, não, tá tudo bem, vamos a próxima, não vai ser com a gente mesmo, e aí... Os pilotos então, é, duas possibilidades, melhorar a segurança, aí você tem de volta a prova, o Moreno botando muita pressão em cima do Alexandre Italiano, então colocaram duas histórias, né? Você tem a classificação aí do Guglielmo em sétimo º Christian 10º, décimo, 13º décimo Canaã, da Mata, Moreno e o Max. Então ou melhorar a segurança da sexta para o sábado ou então não ter corrida. O que, que aconteceu? Melhorar a segurança da sexta para o sábado. O que, que era melhorar a segurança? Nivelar a caixa de brita. Nada. E os pilotos, tá, ah, então tá tudo bem. Então a gente corre assim mesmo. Por quê? Porque não há união entre os pilotos. Eles estão esperando o quê? Pelo amor de Deus, mais uma morte? Mais um acidente mais grave? Para tomar uma posição mais dura com relação à laguna seca? Ora, já está na hora de falar ou melhora a pista, aumentar a área de escape, melhorar essas caixas de brita que praticamente não existem. Então. Bani, Laguna Seca, do calendário da Fórmula Mundial. No ano passado, já tivemos duas mortes. O Greg Mock, para mim, aí foi uma fatalidade. no circuito de Fontana é oval, oval sempre vai ter um grande risco. E a outra do Gonzalo Rodrigues, nesse circuito misto, permanente, por causa de uma área de escape que praticamente não existe. Exatamente nesse ponto aí, escapou o Gonzalo e não era uma velocidade tão alta assim. Laguna Seca não tem segurança. Em outras pistas que merecem reformas, merecem melhorias no que diz respeito à segurança. Temos 18 voltas completadas. Hélio Castro Neves é o primeiro, o Gil de Ferrão é o segundo, Dário Franchitti é o terceiro, o quarto, o Juan Pablo Montoya, o quinto, Brian Reta, o sexto, Kenny Brack, o sétimo, Maurício Guilherme, o oitavo, Dimivacer, o nono, o Rio Sérgio, o décimo, Christian Fittipaldi, o Michael, o décimo primeiro, o décimo segundo, Paul Três, o Tony Canan, o décimo terceiro, o décimo quinto, Cristiano da Mata, o décimo sétimo, Roberto Moreno, o Tasso Marques, o vigésimo quinto, o Luiz Garcia Júnior, o vigésimo sexto. SBT, na nossa frente, só você. Perdigão, a marca mais gostosa. Aí você vai com Juan Pablo Montoya. O Franquite reclama também com sua equipe. Equilíbrio do carro já pediu para a equipe mexer. Colocar mais ou menos pressão na asa dianteira. Onde a equipe pode mexer numa parada de boxe. Aí temos. A primeira parada para a troca de pneus e reabastecimento do Alexandre Italiani. Alexandre Italiani vai para a troca de pneus e reabastecimento. Ele que estava na 16 posição. Vai voltando a pista, Alexandre Italiani. Isso aí é motor forte, parou cedo. Ali também tem mais gente nos boxes. E parece o Maurício Gugelmin também já fazendo a sua troca. Luiz Garcia, Memo Guido e Alex Barão, não Maurício não. E aí você tem o Dario Franchitti, o primeiro entre os seis primeiros colocados a parar. Vai voltando a pista, Dario Franchitti. Aí está o escocês Dario Franchitti. Agora a expectativa para os primeiros colocados. Os primeiros colocados ainda não pararam. Hélio, Gil. Deve entrar um primeiro e depois o outro. Pelo menos seria o melhor. Entrando aí Gil. Saindo Mark Blundell. O Gil já vai entrando. Neves só o reabastecimento. Vai saindo o Hélio Castro Neves. Saindo também Gil de Ferran. Elinho sai na frente do Gil. Esse aí o Brian Retta. Carro no chão. Foi a Reta que estava na quarta posição. E o Montoya aqui pedindo para economizar combustível. Nada do Montoya parado, Deve entrar agora Juan Pablo Montoya. Cristian Fittipaldi. Box Da equipe de um bem no final da área de box O trabalho no carro do brasileiro Christian Fittipaldi O Michael Andretti ainda não entrou Vai voltando à pista o Christian Aí está Juan Pablo Montoya Agora já tem retardatário à frente do Juan Pablo Montoya Por isso é o momento de entrar e vai entrando Vai entrando Juan Pablo Montoya. Kenny Brack também não entrou ainda. Deve entrar agora junto com o Montoya. Chegando o Montoya. A equipe conversando com o Montoya, Kenny Brack entrando ali. 11.9 o Montoya. Um bom trabalho da equipe Chip Ganassi. Agora é ficar de olho na reta, né? Vamos ver se essa câmera abre um pouquinho. A gente vê quem passa, que o Montoya vai voltando. Vamos ver se passam Hélio, Gil, Dário, Kenny Black. O carro ali tem algum problema porque o pessoal ajuda a colocar de novo o carro na pista enquanto que entrava o Michael Andretti. Agora é o trabalho da equipe de Monrasso. O Elinho deve continuar líder com o Gil na segunda posição. A, pista aí. Michael Andretti. a gente dá um tempinho para ver se você escuta também a conversa das equipes com os pilotos. Aí você tem o Hélio, o Hélio tá na frente do Gil, o Gil tá, já viu o Gil, mas tem um carro à frente do Gil, a ver se é um retardatário. O Hélio abriu muito com relação ao Gil. E o Montoya, hein? O Montoya na frente do Gil. Grande trabalho da Chip Ganassi. A situação agora é complicada para o Gil, por quê? Porque ele está atrás do Juan Pablo Montoya, que normalmente já é um piloto difícil de ser ultrapassado. Aí você vê o Montoya. Vamos ver o Montoya que está aprontando. Olha onde foi parar o Juan Pablo Montoya. E pareceu ali o Taliani quase jogando o Montoya na mureta de proteção. Cristiano da Mata acabou passeando pela área de escape quando voltava da sua troca de pneus e reabastecimento de repente pneu mais frio o Cristiano acabou passeando pela chamada área de escape desse circuito de Laguna Seca SBT, na nossa frente só você esse é o líder ele tem 4.3 de vantagem para o Juan Pablo Montoya. Se o Montoya foi muito bem no pit stop, o Elinho foi melhor ainda. Porque tinha 2.4 de vantagem para o Gil. E agora tem 4.3 para o Montoya que é o segundo colocado. O Gil é que foi prejudicado. Voltando atrás do Juan Pablo Montoya. E mais atrás ainda do Hélio Castro Neves. 32 voltas completadas. Tasso Max, à frente do Elinho, e pode ser uma oportunidade para o Gil, quando o Gil chegar, para o, quando o Montoya chegar para ultrapassar o brasileiro Tasso Marques, que está na 25 quinta posição, pelo menos estava antes da parada. E o Taliani reclamando com a equipe que tem problemas de motor. Aí você tem o Massimiliano Papes, que é o 14, sendo pressionado pelo Roberto Moreno, que vem na 15 quinta posição. À frente tem o Patrick Carpentier, Patrick Pantier que é o décimo terceiro. Temos 40 voltas completadas, faltam 43 voltas para o final da prova. Este é Juan Pablo Montoya, o segundo colocado. O primeiro é o Hélio Castro Neves, a diferença caiu do Elinho para o Juan Pablo Montoya, 2.6 agora. Já tem muitos retardatários. O Gil é o terceiro, o quarto Dálio Franchitti, o quinto Braia Reta, o sexto Kenny Black, O Maurício Gujomim está na sétima posição. O Cristi é o décimo primeiro. O Adrian Fernandes é o décimo sétimo. À frente dele o Cristiano da Mata que é o décimo sexto. O Maico Andretti permanece na décima posição. O Tony o vigésimo segundo, o Tarso o vigésimo quinto, o vigésimo sexto, o Luiz Garcia Júnior. Prestar atenção agora. Na aproximação do Montonha com relação ao Hélio Castro Neves. Aí uma pressão danada do Moreno para cima do Marsimiliano Papes. Na briga que vale a 14 quarta colocação. Moreno, por enquanto, não vai marcando pontos. Aí você tem a ultrapassagem do Patrick Plantier em cima do Marcimiliano Papes. Aí é que eu digo. Esse é o ponto mais claro de ultrapassagem desse circuito de Laguna Seca. E até agora, nenhum carro abandonou o grande prêmio de Laguna Seca. O que já é um recorde em se tratando de forma Mundial. Atingimos a metade da prova e nenhum carro abandonou ainda. Esse é um bom momento para o Gil se aproximar do Juan Pablo Montoya. A diferença do Elinho para o Montoya caiu para 1.2 por causa dos retardatários. O Gil está dois segundos atrás do Montoya, pelo menos estava na volta anterior. Tem um carro entre o Hélio... E o Montoya. Que é o do Luiz Garcia. Eu falei que o Elinho já tinha se livrado do Michel Jordan. que nada. O Michel Jordan tá ali. Se livrou do Alex Baron e do Luiz Garcia. O Gil ainda não se livrou do Alex Baron. A diferença 1.1 é do Elinho para o Montoya. O Montoya está sendo mais esperto que o Gil, ou seja, o Montoya está se aproximando do Hélio Cássio Neves e se distanciando do Gil. Quem já bota a pressão em cima do Gil é o Dario Franchitti. Agora é decisão. Agora, além de cuidado também, tem de ter muita garra para partir para cima. E eu diria que esse é o circuito ideal para o Gil se aproximar dos primeiros colocados do campeonato. Já que depois a gente tem Santos Onde a equipe Green anda muito bem. O mesmo acontece com a equipe Nilma. Depois a gente vai ter Houston. Onde a Green sempre anda super bem. Aí temos a Austrália. Aí já há um equilíbrio. Entre o próprio Gil. Está tá estreando na Penske. Mas o Gil também anda bem na Austrália. O Paul Tracy anda muito bem. Olha só o Elinho ali. Tendo complicação para passar o Michel Jordan. Que confusão. Ó, que o Michel Jordan por fora. prestar atenção nisso. Mimo Guidoli. Já se livrou do Bimo Guido. Michel Jordan estava disputando posição com o Bimo Guido, Por isso a confusão maior. 45 voltas complicadas. Então a gente tem na Austrália um equilíbrio maior. E em uma prova aberta, já que é uma prova de 500 milhas. O Adrian Fernandes é um seríssimo candidato. Sempre anda bem em prova de 500 milhas. Venceu no ano passado. Mas aí é a prova totalmente aberta. E aí o Roberto Moreno ganhando a posição do Maximiliano Papos, tenta dar o troco o Papos, Moreno Papos, excelente briga, o Papos por dentro, isso na reta dos boxes, o Moreno vai tentar buscar o um vácuo, tenta encontrar espaço, recupera a posição. Massimiliano Papes, se mantém, décimo quarto, uma belíssima briga na reta dos boxes, na curva de entrada dos boxes, o Moreno passou, depois o Papos deu o troco. A repetição para você, Moreno ali na redução na freada colocou por dentro. Como teve que fazer a tangência de uma forma que não é anormal. normal, o Maximiliano já entrou mais rápido. Foi na parte suja da pista, na determinação para recuperar a posição em cima do Roberto Moreno. E o motor do carro do Nakano fumando. Aí temos um carro parece Roberto Moreno, hein? É o Taliano e o Moreno, hein? Moreno, fim de prova pro Roberto Moreno. Vamos ver o que aconteceu? Aí o Moreno... Só que o Taliano foi depois. E o Moreno partiu para cima do Massimiliano, ali pegou o vácuo. O que aconteceu? Perdeu a pressão aerodinâmica. Veio colado no vácuo, perdeu a pressão aerodinâmica. observe, ó. E já vai embora o Roberto Moreno complicada a situação do moreno com relação ao campeonato já estava né foi com tudo para cima do marceliano papo fez a aproximação de uma forma muito rápida ali o carro já começa a perder o equilíbrio você pega o vácuo, você perde um pouco da pressão aerodinâmica, não deu para segurar foi embora o moreno e depois apareceu o carro do Alexandre Italiani já está o carro do Alexandre Italiani e bandeira amarela em todo o circuito porque temos o carro de serviço ao lado da pista Bandeira amarela em todo o circuito, vamos ficar de olho nos boxes. Se os pilotos entram agora para a troca de pneus e reabastecimento, o Gil entrando. É o Hélio que Gil, é o Hélio Castro Neves, o Hélio Castro Neves entrando. Aí está o Hélio Castro Neves, vem para a sua troca de pneus e reabastecimento. Aí está o Hélio, aí você vê o Montoya, problemas com Montoya, hein? Problemas com Montoya, realmente não é o ano despedido do Montoya. Tem problemas o Montoya, já perdeu tempo vai voltando o Ramon Pablo Montoya. Ali o Gil. Voltando à frente do Dario Franchitti. O Gil deve ter assumido a segunda posição. Aí está Gil e Dario Franchitti. E o que aconteceu com Montoya, você vê agora. Ó. Lá atrás. Acabou o carro, o macaco hidráulico não funcionou corretamente, o carro baixou, aí teve de colocar a roda traseira, coloca o macaco manual aqui na frente para se colocar a roda dianteira. E ali a saída do Gil para cima do Dario Franchitti, aí sim, saiu na determinação, na garra, na vontade, com quem quer realmente o título foi para cima o Gil para sair à frente do escocês Dario Franchitti. Aí está a equipe Nimo esperando o Christian Fittipaldi. retardou a sua entrada para a troca de pneus e reabastecimento. Aí o trabalho da equipe Nimo no carro do Christian. Olha, apenas três pilotos não entraram nessa bandeira amarela para o reabastecimento e a troca de pneus. O Mike Andretti, o Massimiliano Miliano olha só ali o Tasso Max para cima do Christian, o Christian saindo e o Tasso Max quase os dois chocaram nos boxes. Então não pararam o Tony Canaã, o Márcio Miliano e o Maicon Andretti. A posição neste momento é a seguinte. Hélio Castro Neves é o primeiro, Gil de Ferrão é o segundo, Dário Franchitti é o terceiro, o quarto Maicon Andretti, o quinto Brian Herta, o sexto Kenny Brack, o sétimo Montoya que teve problemas, o oitavo Maximiliano Papos, o nono Maurício Gugelmin, o décimo o Jimmy Vasser, o Paul três é o décimo terceiro, o Tony... É o 14, o Cristiano da Mata é o 15, o Adrian Fernandes é o 16, o Taço Marques parou agora, tem que esperar, e o Luiz Garcia também entrou agora há pouco. O Moreno fora da prova, temos fora da prova então o Michel Jordão Júnior, o Roberto Moreno e o Xinge Nakano. Essa deve ser a última volta com bandeira amarela. Vamos ver aí o que aconteceu na saída do Christian com o Taço Marques. Olha só, quase os dois chocaram nos boxes. E nesse domingo. Completando aí 28 anos do primeiro título mundial do Brasil na Fórmula 1, do início da caminhada vitoriosa do Brasil no automobilismo internacional. Parabéns ao Emerson Fittipaldi, que iniciou tudo isso há 28 anos, vencendo pela primeira vez na Fórmula 1. Abrindo. As costas do automobilismo internacional do mundo para o talento e a velocidade brasileira na Fórmula 1, na Fórmula Mundial. O Emerson, há 28 anos, vencia seu primeiro campeonato na Fórmula 1. Parabéns, uma data histórica realmente para o Brasil, que tantas glórias, tantas vitórias tem nesse esporte. Aí está a Bandeira Verde, recomeça em altíssima velocidade o Grande Prêmio de Laguna Seca. Ele é o primeiro, Gil é o segundo, Dario Franchitti é o terceiro. Vamos prestar atenção agora no Juan Pablo Montoya, que vai aprontar o piloto colombiano. Aí o Michael Andretti. Ele está com uma tática que não estou entendendo muito. Ou a certeza a equipe de uma raça, que os que pararam no início da é bandeira amarela, como Hélio, Gil, Dário, Montoya, Brian Herta, terão de fazer pelo menos um splash and go, um rápido reabastecimento no final. Ali é o Brian Herta, que vem na quinta posição, aquele carro todo azul. Ou então a Nilma Haas comeu bola. Como comeu bola na última prova em Vancouver? A PPI do Cristiano da Mata. O Cristiano poderia ter chegado em terceiro. Acabou retardando a parada. Parou numa bandeira verde. E aí não subiu ao pódio. Aí o Montoya já vai para cima do Kenny Brack. Esse não negocia muito, não. Esse é bom. Viu o Bill Montoya no pelotão intermediário, porque é sinônimo de emoção no grande prêmio de Laguna Seca. A que por enquanto, tem a sua dobradinha. Retomou a dobradinha. Depois, os problemas com o Montoya nos boxes. Hélio primeiro, Gil segundo. Dário Franchitti é o terceiro. O quarto, Maico Andretti. O quinto, Brian Herta. O sexto, o Ken Breck. E esse aí, o sétimo, Juan Pablo Montoya. Você com ele. O Paul Trance está atrás do Patrick Fantier Já passou o Patrick Arpantier, lógico, o Patrick Arpantier está ali atrás. À frente dele, o Jimmy Vasser. E depois o Orion Sérvia. O Orion Sérvia passou agora há pouco o Dimi Vasser. E agora é o Paul Trance quem bota a pressão em cima do Jimmy Vasser. Na luta aí pela décima primeira posição. Por enquanto está marcando um ponto. O canadense Paul Trance, o vice-líder do campeonato terminasse agora o campeonato ia ficar ainda mais embolado e o Gil de Fernandes assumindo a liderança não agora com o Michael na posição que está aí você vê o Oriol passando de Mivasa o piloto que está crescendo muito esse espanhol Oriol Sérvia a possibilidade é muito grande do Adrian Fernandes deixar a Patrick montar sua própria equipe com o Tom Anderson que é engenheiro da Chip Ganassi e o Oriol serve o nome mais cotado para ser o companheiro do Moreno no próximo ano na peste. Mas com a saída do Cristiano, que parece certo também para Nimo Arras, aí o Oriol pode ficar na PPI. E o Montoya para cima do Kenny Brack. No próximo domingo você vai curtir aqui no SBT a partir das 11 horas da noite. O grande prêmio de St. Louis. Mais uma prova em circuito oval. Oval curto. Logo após o programa, Silvio Santos. Agora toda a prova é decisiva nessa temporada fantástica, super equilibrada da Fórmula Mundial. E com Gil e Moreno na luta pelo título. Moreno já ficou com a situação um pouco mais complicada. já que está fora da prova, acabou batendo. Aí está o Montoya, E aí o Arras fazendo contas. Por enquanto a gente não tem aí nada com relação à parada do Michael Andretti. Se mantém na pista Michael Andretti. Aí está o Michael. E o que a gente sente aí com o Michael? O Michael deve estar tá poupando combustível. E se ele está poupando combustível, e aí o Tony? O Tony ali balançando a cabeça parece que não está escutando. Parece que tem problemas no rádio o Tony Canaan. Se o Michael mesmo economizando está aí atrás do Dario Franchitti significa o quê? E o Hélio, que o Gil, que o Dário Franchitti, todos esses utilizam motor Honda. Também estão economizando. Daqui a duas voltas deve entrar o Maicon Andretti. Ó, o Eninho vai virando na casa de 1,13. Já chegou a virar 1,12. Está economizando o Hélio Castro Neves exatamente para levar o carro até o final da prova sem precisar de mais um reabastecimento. Passa a ser também uma prova agora de contas. Uma prova de cálculos. Velocidade aliada à economia de combustível. Essa é a chave agora para se vencer o grande prêmio de Laguna Seca. E nos dois últimos anos foi vencido por Brian Reta em 98 e 99. Mais uma volta completada. Estamos agora a 23 voltas do final da prova. Mais uma vez nos boxe Alexandre Italiani, agora da pinta que vai abandonar. Fim de prova para Alexandre Italiani. Problemas de motor. Aí está Maicon Andretti, finalmente vem para a troca de pneus e reabastecimento. Agora há pouco o Massimiliano Papos também entrou. Esse aí não precisa preocupar se tem de parar mais uma vez ou não. O problema é em que posição vai voltar. E se os outros que vão estar na frente dele vão parar ou não. Vai voltando aí, Maicon Andretti. Vamos ver aonde volta o Maicon Andretti. 11,5 trabalho da equipe de Aí você tem ele, Castro Neves, Gil de Ferran e Dário Franchitti. Os três primeiros. Depois o Brian Renta, o Kenny Brack, o Montoya passou para sexto, mas não passou o Breck. Esperava o Montoya um pouquinho mais em cima do Breck, deve estar economizando também. O Gujalminha é o sétimo, o Oriol Sérvia é o oitavo, boa prova também vai fazendo o Oriol Sérvia. Mais uma boa prova, Jimmy Vassar é o nono, o décimo Paul Trace vai crescendo o Paul Trace. O Patrick Carpantia é o décimo primeiro, o Maicon Andretti deve ter voltado na décima segunda ou na décima terceira. Vamos esperar a próxima passagem do Maicon Andretti. Estamos agora a 21 voltas do final da prova. Aí você tem o Tony Canaan, vai passeando pela caixa de brita, já já vamos ver o que aconteceu com o Tony Canaan. O Tony que estava na 18 oitava posição, vai voltando à pista Tony Canaan. O primeiro é o Hélio Castro Neves, tem nove décimos de vantagem, aí você tem a imagem. Gil de Ferranca é o segundo, Dario Franquite é o terceiro, o quarto Brian Reto, o quinto Kenny Brack, o Montoya é o sexto, Maurício Gujominho é o sétimo. o que aconteceu com o Tony. Escapou ali sozinho o Tony Cana. Era... Olha o que eu digo dessa, dessa caixa de brita aí, ó. Praticamente não para o carro. Você vai ver que ele vai passear pela caixa de brita, Vai andando, andando, andando. E geralmente você não faz isso numa caixa de brita. Você pode até fazer, mas é normal. Todo mundo faz isso em Laguna Seca. Não é uma caixa de brita eficiente não só uma, mas todas que estão nesse circuito de Laguna Seca aí você tem Maurício e Hugo Jômini, que vem pela 1 ª posição o 7º é, é, é, é, é o Maurício, o 8º é o Sérvia o 9º é o 9 de Mivácer, o 10º é o 11º o Patrícia Fantier o 12º é o Cristian Fittipaldi o Maicon Andretti está na 15ª posição o Cristiano da Mata é o 16º o Tony é o 18º o Tarso é o 20º Luiz Garcia, o vigésimo primeiro. O Adrian Fernandes é o décimo terceiro com relação ao título. Gil, segundo. Kenny Black é o quinto. Paul Trace é o décimo. Adrian, décimo terceiro. Michael, décimo quinto. O Moreno fora da prova. Ali o Dimi botando pressão em cima do Oriol. Sérvia tenta colocar por dentro. O Dime Para ganhar a nona posição, o Oriol vai dar o X. Em cima do Vácer já deu. Já deu Oriol Sévia. Permanece na oitava posição. Jimmy Dime é o nono. O décimo Paul Trace. Está guiando muito Oriol. E agora é o Paul Trace que bota a pressão em cima do Jimmy Vácer. E ali em cima do Paul Trace está o Patrick Arpantier. Olha o Patrick Arpantier. Uma briga canadense. Paul Trace e Patrick Arpantier. O Patrick Arpantier é que não tem equipe ainda para o próximo ano. Deve deixar a Fossati, a Força ainda não anunciou o nome do substituto. E a diferença do Hélio para o Gil, 684 milésimos. A informação que chega da equipe Penske é que os dois pilotos não param mais. Tem combustível para seguir em frente. Essa é a grande história de Laguna Seca. O Michael com certeza não precisa de combustível. Agora, praticamente todos os outros, tirando aí o Michael, o Christian, o Massimiliano Papso, o Tony... O Tarso Martins, todos os outros pararam logo no início da última e única bandeira amarela por enquanto. E essa é a pergunta: tem combustível para irem até o final? Apenas que diz que Gil e Hélio têm. Economizaram bastante até agora. E o Massimiliano Papes, que voltou na 17 posição, acabou se encontrando com Alex Baron, que era retadatário, houve um toque leve, mas os dois estão na prova. O Papo é o 17. Está atrás do Cristiano da Mata. O Tony foi para os boxes. O Tony foi para os boxes. Ali você continuou, você viu antes o Jimmy Vasser. E agora você tem aí Hélio, Gil, Tário, Brian Herta e Kenny Brack. Os cinco primeiros colocados. Agora chega a informação pelo rádio da Forsyth também para o Brian Hertha que ele pode acelerar, que ele tem combustível. Aí o Paul Trace. Paul Trace levando o Jimmy Vasse O que não é bom com relação ao campeonato. O Paul Trace passa para a nona posição. Em nono lugar, o Paul 3 vai para 124 pontos. O Gil, com a segunda posição, 132 pontos. O Alinho já tem mais um ponto. O Alinho tem 82 pontos agora, que tem um ponto extra pelo maior número de voltas da liderança. O Cristian, 12. O Maicon Andretti não vai pontuando. O líder do campeonato não vai pontuando. Gil de Ferran tem uma grande oportunidade para ser o novo líder da Fórmula Mundial. E vamos ficar apenas a quatro provas do final do campeonato. No próximo domingo tem St. Louis, depois tem Houston, depois tem Austrália. E no último domingo de outubro, você vai curtir aqui no SBT o encerramento do campeonato. As 500 milhas da Califórnia no Super Oval de Fontana. Vamos ter no dia 17, no próximo domingo, aí a dobradinha da equipe Penske. O grande prêmio de St. Louis, depois no dia 1 de outubro, tem o grande prêmio de Houston, nas ruas do Texas, depois no dia 15 de outubro, o grande prêmio da Austrália, e depois no dia 29 de outubro, o encerramento, as 500 milhas da Califórnia. Quem sabe, neste ano, vamos comemorar juntos o segundo título brasileiro na Fórmula Mundial, já que Emerson Fittipaldi foi o campeão em 1989. Aí você tem mais uma vez a ultrapassagem do Paul Trent em cima do Jimmy Baccia. Já que o Hélio Castro Neves, mesmo vencendo, ele iria para 113 pontos. Ele tem 83 no momento, vencendo iria para 103 pontos. Iria para 103 pontos, não ultrapassaria o Roberto Pupo Moreno. Ficaria na sétima posição o Hélio Castro Neves. Eu estaria em título, né? Já que o Gil ficaria com 132 pontos, ele ficaria 29 pontos atrás do Gil. Depois dessa prova, vamos ter 88 pontos ainda em jogo. Então ficaríamos com três pilotos brasileiros entre os sete primeiros colocados no campeonato da Fórmula Mundial. Hélio Cássio Neves é o primeiro, Gil de Fernão o segundo, Dário Franquite é o terceiro, quarto, Brian o quinto, Kenny Brack, Juan Pablo Montoya é o sexto colocado. E o Paul 3 é que está crescendo, o Paul 3 já vai para cima do Oriol Cerro. O Paul 3 com oitava posição iria para 125 pontos. Fugiu Gil com a segunda, 132 O Paul 3 para atingir 132 pontos tem de terminar em quarto lugar. Aí você tem os dois primeiros colocados. Na última volta o Elinho já começou a acelerar. Um 12,585. O Gil, um 12,621. O Dário, um 12,489. O Bryan Hertha, um 12,407. O Kenny Breck, 12,628. 12, o Montoya, um 12,638. E o Paul Tracy, um 12,148. Foi o mais rápido na última volta. Minto. Olhando aqui a volta do Maicon Andretti, um 998 O Maicon Andretti, que é o 15 quinto colocado. Ele está um segundo atrás do Mark Blundell. Do Mark Blundell para o Adrian Fernandes ele tem muito chão. Tem seis segundos. O Adrian Fernandes, que é o 13, não vai pontuando, ele é o terceiro no campeonato. Está cinco décimos atrás do Christian, que é o décimo segundo. a oito voltas do final da prova. O computador corrige aqui sete voltas para o final da prova. Estamos a menos de sete voltas para o final da prova. E agora começa a virar mais rápido o Hélio Cássio Neves. Você vê que ele já abre com relação ao Gil. Vai buscando sua terceira vitória na categoria... O Hélio Castro Neves, a Penske vai buscando a sua quinta vitória. Seria a segunda dobradinha da equipe Penske. Seria a segunda dobradinha de Gil e Hélio. E seria a sétima vitória brasileira nesta temporada. Já tivemos duas com o Gil, duas com o Hélio, uma com o Moreno, uma com o Cristiano. E agora o Hélio, muito próximo de vencer mais uma. A sétima vitória brasileira. Estamos às seis voltas do final da prova. Seis voltas do final da prova. Aí está o Paul Trace, botando pressão em cima do Oriol Sérvia, na luta pela oitava colocação. O Silvio permanece em sétimo. Está à frente do Oriol Sérvia. Depois temos o Cristian em décimo segundo. O Cristiano em décimo sexto. O Tarso Max em décimo oitavo. Luiz Garcia em décimo nono. O Tony Cananã está fora da prova. Fora da prova também Roberto Cupo Moreno. Olha como já abriu aí o Hélio Castro Neves. Na última volta a diferença era de 562 milésimos. Deve ter subido agora aí para cerca de 9. Oito milésimos. Vem para completar mais uma volta. Passa Hélio Castro Neves. Cinco voltas para o final da prova. Estamos a cinco voltas do final do grande prêmio de Seca. Agora o Gil coloca um retardatário entre ele e o Dario Franchitti. Praticamente aí. 18 quilômetros do final da prova. Fora da corrida: Alexandre Italiani, Michel Jordan, Roberto Moreno, Sim Viracano e Tony Canã. Ali era o Alex Baron, quem estava voltando. Já passou também o Dário, já passou também o Brian Herta. e já passou também o Kenny Brack. Jimmy Vassar, Christian, Adrian, Tasso e aí o Michael. E esse, o Cristiano. O Cristiano, com relação ao Michael, está um segundo e meio. Estamos chegando aí com Hélio Cássio Neves completando mais uma volta, volta número 79. Estamos a quatro voltas do final de Laguna Seca, do final do grande prêmio de Laguna Seca. Estamos a quatro voltas para Gil de Ferran assumir a liderança do campeonato. Estamos a quatro voltas da sétima vitória brasileira na Fórmula Mundial. Praticamente 13 quilômetros, mas o Dário vai se aproximando do Gil, hein? começa a botar a pressão Dário franquite em cima do Gil de Ferran na última volta o Elinho barbarizou um 11,532 o Gil um 12,025 o Dário um 12,015 a diferença do Gil para o Dário na volta anterior de 8 décimos olha o Braia Reta aí fez aí um 12,265 o Montanha, um 1'11'985. O Michael, um 11887. O Cristiano que está atrás do Michael, 1'12'089. Um o Hélio Castro Neves já vem para completar a volta de número 80. Vai ficar a três voltas do final da prova. Três, três, três, três voltas no final do Grande Prêmio de Laguna Seca. Passa Hélio. Traz com ele Gil de Ferran. Vamos ver a volta do Hélio, a volta do Gil e a volta também do Dário. O Gil já foi para cima do Hélio, já deixou para trás o Dário Franchitti. O Gil pode atingir 132 pontos. O Maico Andretti não vai pontuando. Vai ficando com seus 126 pontos. O Paul Tracy está na nona posição, 124 pontos. Ou seja, ficaria em terceiro também. O Adrian Fernandes não vai pontuando. O Moreno não vai pontuando. O Kenny Brack, que vem pela quinta posição, iria para 116 pontos. Então ficaríamos com Gil em primeiro, Michael em segundo. Trace em terceiro, o Adrian Fernandes em quarto, o Moreno o Breck em quinto, Moreno em sexto. Já vem o Hélio Castro Neves. Mais uma volta sendo completada por Hélio Castro Neves. Já faz a redução para a segunda marcha. Já entra na reta dos box. Vem... Castro Neves, completa mais uma volta Hélio Castro Neves, duas, duas, duas voltas para o final, na próxima o Helinho já vai receber a bandeira branca, como está guiando Hélio Castro Neves e como amadureceu rapidamente também, já não tem mais essa história de pressão, já está familiarizado dentro da equipe Penske, vai fazendo uma super temporada de estreia na Penske, o Hélio Castro Neves. Vai conseguindo sua terceira vitória. Já tem três poles e agora vai conseguindo sua terceira vitória. Esta que vai sendo a quinta vitória da equipe Penske nesta temporada. Mudou de chassi, mudou de motor... E já vai aí para a sua quinta vitória. Olha é o Paul Trance aí. Na briga com o Oriol Sérvia. Tomou um X também o Paul Trance. Quase foi na caixa de Brita. A equipe Penske fica pedindo para Hélio e para Gil economizarem como o senhor. Mas como agora? Já estamos entrando na última volta. Vem o Hélio Castro Neves. Para passar pela última vez. Na curva que dá acesso à reta dos boxes. Bandeira branca. Bandeira branca para Hélio Castro Neves. Últimos 3.601 metros para Hélio Castro Neves. Agora trazendo com muito carinho. Torcendo também para ter combustível no seu tanque. Torcendo também para ter metanol. Vem Hélio para vencer. Vem Gil para assumir a liderança do campeonato da Fórmula Mundial. E aí, só vão faltar quatro provas para o final. Temos problemas. Paul Tracy vai perdendo posições. Vai perdendo posições, o Paul Trace volta atrás do Christian, não vai pontuando. Não vai pontuando o Paul Trance. E o Hélio já vem para vencer. Últimos metros, últimas curvas para o Hélio. Vai passando pelo sacarola Rolha, trazendo sempre com ele Gil de Ferran. Vai descendo o sacarola Rolha. Agora só tem mais três curvas para o final. Só tem mais duas retas para entrar na reta dos boxes. Vem para a última curva Hélio Castro Neves Vem para vencer mais uma vez o Brasil na Fórmula Mundial Vem para vencer pela sétima vez Vai trazendo com muito carinho Vem Hélio Castro Neves Não perde mais a Hélio Castro Neves A sétima vitória brasileira, uma super temporada com o Gil liderando a Fórmula Mundial, liderando na hora certa, arrancando para o título. Gil e o Elinho também já dá para pensar em título. Hélio Castro Neves. You Fórmula Mundial na sua sétima vitória, ali o Oriol Sérvia fica parado, aí você vê a festa da equipe Vensky, a segunda dobradinha da equipe Vensky, Hélio Castro Neves, vence Hélio, será que vai para o Alambrado? Será que vai para o Alambrado? Hélio Castro Neves que sempre quando vence vai para o Alambrado, esse é Luiz Garcia, tivemos Hélio Castro Neves em primeiro, Gil em segundo, chegando 954 milésimos atrás do Hélio, Dário Francki. O quinto o terceiro, o quarto, Brian Réta, o quinto, Kennebrek, o sexto, Juan Pablo Montanha, o sétimo, Maurício Gujomim, o oitavo, Dimebase, o nono, Patrick Capantier, o décimo, Christian Fidipaldi, o décimo primeiro, Paul Três, o décimo segundo, Adrian Fernandes, o Michael, o décimo quarto, o Cristiano, o décimo quinto, o Tasso, o décimo oitavo. Vamos ver se ele vai para o Alambrado. Vamos ver se vai para o Alambrado. Vai, vai para o Alambrado, Hélio Castro Neves. Uma comemoração que já se. E vai se tornando rotina, vibra e vibra muito Hélio Castro Neves, uma grande vitória de Hélio Castro Neves, sobradinha da equipe PESC. E vai agora comemorar com Gil de Pegão. Hélio Castro Neves, a comemoração toda brasileira em Laguna. Aí está Hélio Castro Neves, vencedor do grande prêmio de Laguna Seca. Fazer as contas agora, para ver como ficou a classificação do campeonato. Você já tem aí, Gil é líder. Gil tem 132 pontos, abre seis pontos de vantagem para Maicon Andretti. Paul Três é o terceiro com 122, Adrian Fernandes tem 117, Kenny Black tem 116, Roberto Moreno tem 115 pontos. E o Hélio, aí está um abraço do Gil ao Hélio, e o Hélio agora tem 103 pontos. O Hélio agora. Vai para a sétima posição no campeonato. Uma belíssima vitória de Hélio. Dobradinha da equipe Penske. Ali o Gil vai tirando o capacete. Logicamente sabe que é o novo líder. E olha a vibração do Helinho terceira vitória do Hélio Castro Neves nessa temporada. A quinta da equipe PENSE. A sétima vitória brasileira. Belíssima imagem em Laguna Seca. E com essa belíssima imagem, a gente encerra mais essa transmissão, mais essa festa brasileira. Quem sabe a gente vai chegar aí no dia 29 de outubro, nas 500 milhas da Califórnia, em Fontana. Com um super encerramento, com um título brasileiro que seria o segundo título brasileiro. Essa que já é a melhor temporada em número de vitórias do Brasil na Fórmula Mundial. Sete vitórias e sete vitórias com três do Hélio Castro Vélez. Valeu demais! Marcamos novo encontro no próximo domingo a partir das 11 da noite, com o grande prêmio de Santos, aí mais um desafio em circuito oval. Uma ótima semana a todos e cuidem-se bem, SBT, na nossa frente, só você.